Nesta aula, vamos estudar as integrais duplas. Claro, eu vou tentar fazer isso de forma que fique fácil de visualizar e não apenas mostrar uma fórmula. Porque sim, visualizar uma integral e saber o que você está calculando é muito importante. Para isso, digamos que eu tenha uma superfície aqui em três dimensões e que é uma função de x e y, ou seja, você me dá uma coordenada aqui nesse plano, e eu encontro uma altura aqui nessa superfície. E será que é possível descobrir o volume abaixo dela? Para fazer isso, precisamos saber primeiro o volume de uma pequena coluna aqui, ou seja, uma parte do volume. E como podemos fazer isso? Digamos que nós temos um quadrado aqui, no qual nós conseguimos descobrir a área dele, e que eu posso chamar de dA. Basicamente, é uma variação infinitesimal em x e em y. E a área desse quadrado vai ser dx vezes dy. E para descobrir o volume entre essa área e a superfície, nós simplesmente multiplicamos ela pela altura, que nesse caso é uma função de x y. deixa eu desenhar isso aqui para ficar melhor de ver. Então, eu levanto a altura, e, com isso, vamos formar uma espécie de coluna entre o plano xy e a superfície, e o que queremos saber é esse volume. E, para calcular ele, nós pegamos essa área aqui, que eu posso chamar de dA, e multiplicar pela altura da coluna, que, nesse caso, é o f. De XY. Então, f de XY vezes dA. E como dA? é igual a dx vezes y, nós podemos reescrever esse volume como f de vezes dx vezes dy. E você poderia também inverter o dx e o dy aqui. Daria a mesma coisa. E para achar o volume entre o plano x, y e essa superfície, nós podemos calcular todos os volumes na direção x. Isso significa que nós vamos pegar vários pedacinhos de área aqui, nessa direção, de x igual a A até x igual a B, ou seja, vários pedacinhos de área aqui, e calculamos o volume de todas as colunas entre a e b. Nesse caso, o y é sempre constante. E somar essas infinitas colunas, isso é a mesma coisa que calcular a integral de x igual a a até x igual a b desse volume. Ou seja, o x igual a a é o limite inferior e o x igual a b é o limite superior da integral. E, para descobrir todo o volume, podemos variar essa coluna de y igual a c até y igual a d, ou seja, utilizamos de novo a integral aqui de y igual a c até y igual a d. Essa é uma forma diferente de apresentar integrais duplas. E claro, se você quiser, você também pode escrever f de xy vezes dy vezes dx. É a mesma coisa, só que a forma de pensar é um pouco diferente. Ao invés de variarmos essa coluna primeiro em relação a x, podemos variar primeiro em relação a y ou seja, uma pequena variação na superfície de y igual a c até y igual a d, algo mais ou menos assim. E a soma desses volumes é a mesma coisa que a integral de y igual a c até y igual a d de f de vezes dy vezes dx. E para calcular todo esse volume, nós devemos aplicar a integral de x igual a a até x igual a b dessa integral aqui. E uma outra maneira de pensar nisso também é que nós estamos resolvendo a integral dupla do domínio, que, nesse caso, é o plano xy, de f de XY vezes dA. Mas, claro, essa forma de escrever geralmente aparece mais nos livros de física, tá? é uma forma abreviada de escrever a integral dupla, ou seja, o dA é igual a dx vezes dy, que é a mesma coisa que dy vezes dx. E claro, eu só queria mostrar essa outra maneira de pensar nessa integral dupla. Meio que nós utilizamos essas colunas aqui. E nós podemos variar primeiro em relação a x e depois em relação a y, ou então variarmos primeiro em relação a y e depois em relação a x. E eu espero que essa aula tenha te ajudado, e até a próxima, pessoal!